Fala, pessoal. Bruno Araújo aqui para falar um pouquinho sobre o nosso aplicativo tá? de operações automatizadas para o mercado de criptomoedas 100% gratuito. 100% gratuito mesmo, pessoal. Então, vamos lá. O aplicativo é CoinTech2U. É um aplicativo desenvolvido na Singapura. Hoje, Singapura é o país de mais alta tecnologia para inteligência artificial do mundo. Tá? Os desenvolvedores, desse aplicativo já são desenvolvedores inteligentes, que já fizeram, né, experiências, que já fizeram vários outros aplicativos no segmento spots também, e agora esse aplicativo para operar mercado futuros dentro da Binance. Aqui algumas notícias né, a respeito do aplicativo, que já, já, é aí uma, já viralizou muito já no, lá no continente asiático, principalmente ali nos famosos tigres asiáticos, então realmente vem dando o que falar na mídia, vem dando o que falar no mundo inteiro. Lembrando que hoje, né, todas as empresas, o mundo todo caminha hoje para as inteligências artificiais, ou seja, onde você não tem uma ação direta do ser humano. O ser humano ele, ele faz a programação, ele idealiza né, todo o processo e depois deixa com que ah, os robôs ou a inteligência artificial, os softwares, façam isso tudo de modo automático. Tá? Então, nós vivemos hoje nessa era da inteligência artificial. Isso é um fato. Eu já sou trader há sete anos, sou educador há muitos anos e eu vejo muitas pessoas ainda não conseguindo ter resultados no mercado financeiro simplesmente porque não consegue, tá? Simplesmente porque não conseguem ter o controle emocional adequado para que possa de fato estar nesse mercado de uma maneira segura e principalmente consistente. Como é que funciona o nosso robô opera em ED? Tá? Então toda vez que ele faz uma ordem de compra, ele também faz uma ordem de venda, sempre ordens long shot, tá, ali dentro da sua Binance. Não tem Nenhum tipo de spot, não tem nenhuma dependência do ativo né, na criptomoeda subir ou descer. Ele pode ganhar na baixa, quanto pode ganhar na alta. Ou seja, ele vai fazendo né, novas entradas para compensar uma entrada que foi supostamente ruim. Como assim, Bruno? Me explica. Bem. Aqui vamos supor que ele fez uma compra e fez uma venda. E aí você tem um, uma vela, um candle de baixa muito forte. Então ele já faz novamente uma venda tá? Já compensando, ok? E uma compra menor. E aí ele vai encerrando no lucro. Então, aqui ele encerrou essa operação, esse bloco de operação aqui, ele encerrou em 2,30. Ele sempre vai fechar no lucro. Ah, e se deixar os dois abertos, o que que acontece? Ele vai compensando, tá? E entradas muito pequenas, tá? Porque essas entradas estão alavancadas. Então, elas estão no caso em 20 vezes. Então, aqui usou 50 centavos, por exemplo. ok? Então, são entradas pequenas e vai fazendo. Tanto é que esse tipo de operação ele é proibido na grande maioria das corretoras de ações, nas corretoras de câmbio, porque são, é um tipo, é um formato né, matemático de operar extremamente lucrativo. E para o mercado de cripto, isso aí é, to é totalmente possível e totalmente é, é liberado, vamos dizer assim, para fazer essas é, operações EDGE. E tudo isso é feito na sua conta. Você não tem risco de colocar o seu dinheiro na mão de ninguém, não tem o um risco de colocar o seu dinheiro na mão de terceiros, na mão de empresas, não. O seu dinheiro está na sua Binance, na maior corretora de criptomoedas. Então, você abre uma conta nessa corretora, você simplesmente, para um sistema de inteligência artificial, você faz né, a ligação da API, do software da Binance, do aplicativo, aonde ele vai fazer as entradas de compra e venda. Ele não tem acesso ao nosso capital. Somente você vai sacar e depositar o seu dinheiro. O sistema tem acesso somente às operações e vai te dando lucro para isso, tá? É um sistema de espelhamento. Então, se você tem lá a operação na Matic, tudo que ele entra lá na Matic, ele espelha para fazer a operação dentro da nossa conta. Aqui a telinha do aplicativo, a telinha no meio aqui, ó, essa preta aqui é a tela da Binance e das pontas já do aplicativo. Então, aqui um exemplo né? clássico, ó, lucros 1600 ó, Claro que é uma banca bem alta, né? Tá aqui, ó, de lucros diários que nessa conta aqui aconteceu. Mas vamos falar um pouquinho dos resultados depois da, dos nossos clientes. Bom, qual que é o custo disso? Zero. 100% gratuito. Gratuito mesmo, pessoal, tá? Gratuito mesmo. A única coisa que a gente paga tá? é 20% sobre os lucros. Se não tiver lucro, a gente não gasta nada. Se tiver lucro, a gente paga 20% desses lucros, ok? Simples dessa forma, sem assinatura mensal, sem assinatura é, anual e somente pagando parte do lucro, mais do que justo, né? Justíssimo, e só 20%. Eu conheço né, muitas ferramentas automatizadas, seja de traders manuais ou de softwares, que cobram 50%, 40% de performance, tá? Aqui, resultado de alguns afiliados nossos, tá? Vou mostrar aqui, por exemplo, esse aqui, ó. 1.053, tá? A banca dele, olha os resultados diários. Fenomenal, pessoal. Fenomenal. Só aqui em sete dias, 130 dólares, mais ou menos aqui, em sete dias de operação. Tá? É muita grana, estou falando de 13% em uma semana. Tá? Só para vocês terem ideia, esse vídeo está sendo gravado dia 14 de abril. Tá? Tem contas com mais de 190%. Mais de 190% de lucro desde de 1 de janeiro, já na ferramenta. E o drawdown? Zero drawdown. Tá? Ele não fecha nenhuma ordem se não tiver no lucro. Tá? Então, ele fecha a operação, não deixa no flutuante negativo, ele fecha a operação e o loss maior que já teve aí no total de um mês, não o lucro real final, mas já fechou a operação negativa? Já, mas o lucro final do mês em sete meses de funcionamento nunca fechou nenhuma conta no negativo. Nunca, ok? Tá aqui, resultados afiliados, três meses. Esse aqui em 90 dias. Olha aqui, ó, uma operação no loss, 89 operações vitoriosas, 99% de assertividade, 4 dólares, tá? 4 dólares aqui de loss e um lucro aqui de 25.585, isso em apenas três meses. Essa conta aqui... Dois meses, 144%, banca de 10 mil dólares, somente 60 dias. O pessoal realmente não está brincando de ganhar dinheiro, não. Está ganhando dinheiro com força. Está aqui, mas o melhor do que ganhar dinheiro, eu, eu como professor de trade, eu sempre falo muito sobre, sobre gestão, né? sobre essa questão de gestão de risco e tudo mais, é você manter uma consciência de ganho, não é você ganhar muito dinheiro. Só de você não perder dinheiro, tá só de você não perder dinheiro, já é um excelente negócio, tá? E lucrando, então, melhor ainda. E de graça, melhor ainda. A hora que você quiser pegar seu dinheiro, você pega, seu dinheiro tá lá na sua, na sua corretora, ninguém bota a mão nele. Resultado aqui de três meses e meio, 190%. Resultado aqui de três meses e meio, né? Uma banca de 40 mil, olha aqui os lucros aqui diários, ó, teve um dia aqui que fez 11% somente num dia. Brutal, né? Brutal aqui, ó, ah, os resultados. Olha aqui, ó, três meses e meio, essa banca aqui de 40 mil dólares de lucro, ó, 33 mil dólares tá? Banca conservadora, por, por sinal, ok? Deve estar com estratégia conservadora, fez aqui né, quase batendo aí 100% de lucro. Quanto mais dinheiro, né, menos moeda você opera para ficar mais conservador. Tá aqui mensal médio de 20% a 70%, capital de 50 mil dólares, três meses aí, 36 mil dólares de lucro. Então tá aqui resultados que não deixam né, nenhum tipo de dúvida a respeito da operação técnica do sistema. Primeiro passo, você vai pegar aí o link da pessoa que te convidou, né? que te mandou, você não consegue entrar, com, abaixar esse link sozinho, você tem que ter um código de algum, de algum empreendedor, de algum é, é, afiliado da empresa, pega o link de quem te convidou, instala o aplicativo no seu celular, depois abre a sua conta de futuros na corretora, deposita seus fundos na, na corretora, a hora que você quiser retirar, você retira, não tem nada a ver, sincroniza a sua carteira e pronto, escolhe o par de moeda e seja feliz e deixa rodando 100% automático, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo muito simples e tem tudo explicado aqui no PDF. Primeira coisa, configurando o seu robô. Todos os passos, passo 1, 2, 3, tá? todas as telinhas aqui que você vai precisar. Depois para iOS, esse aqui é para Android e aqui para OS, você precisa só fazer um procedimento, ele não baixa direto, você tem que estar aqui em geral, VPN, Cointech, instala, e completa. Ok. dá é com, é, completar a instalação. Ok? Isso aqui é uma proteção né, que, o, que a Apple é, tem. E aí, para o aplicativo, você precisa passar por esses procedimentos aí para baixar no seu iPhone. No Android, ele vai direto. Tá? Como depositar a recarga gás? O que é, que é recarga e gás? Imagina que você tem um telefone pré-pago. Então, você tem lá, compra 100 reais Deixa eu pegar aqui uma outra cor aqui. Você compra lá R$100. reais ou 100 dólares de recarga de telefone. À medida que você vai usando, isso vai acabando. Ah, tá acabando, precisa comprar mais. Vai comprar mais 50, mais 100. Tá? Você vai comprando. Aqui é a mesma coisa. A empresa, o aplicativo, ninguém tem acesso ao dinheiro de ninguém. Ninguém pega no dinheiro de ninguém. Tá, isso aqui não é um esquema de pirâmide, não é um esquema de, de você deixar o dinheiro na mão de alguém para operar, de você confiar numa corretora que você, que a gente não, que você não tem um lastro dela, que você não tem uma segurança. Não, o dinheiro está na sua Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo. O aplicativo ele só tem acesso tá, a operar. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar uma recarga. A gente precisa deixar um gás inicial no aplicativo para ele descontando os 20%, mais do que justo. Você não paga nenhum tipo de adesão. O dinheiro que você inicia, vamos dizer assim, é seu. É para você usar de recarga. Ok? Para você usar de recarga. Então você clica aqui, vai aqui em My Wallets. Tá? Deixa eu só aumentar isso aqui um pouquinho. Você vai aqui em My Wallets, depositar, tá? E vai fazer a sua transferência. Tá? A sua transferência. Toda vez que você precisar de fazer algum depósito para cá. E aí você precisa comprar, no mínimo, 100 dólares de point card, tá? que a gente chama de point card. Por quê? Porque aí você ganha 20 dólares já de cara. Então, você vai ter 120 dólares para usar, ou seja, quando você tiver lucrado aí mais ou menos 500 dólares, você já vai ter pago os seus 100 dólares para renovar de novo o seu point card. Ou seja, o que você paga aqui vai te dar de lucro isso aqui ao longo do tempo. Dependendo da sua banca, pode te dar em duas semanas. Tá? Dependendo da sua banca, você vai ganhar 500 dólares na semana, você vai ganhar 500 dólares no mês. Depende muito da quantidade de, de moedas que você vai operar. Isso é diretamente proporcional ao dinheiro que você tem na sua banca. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma banca de 2.500 dólares. Mês passado, eu fiz um pouco mais de 20%, mas vamos botar que fez 20%. Foram 500 dólares de lucro. Então, de 500 dólares de lucro, me consumiu 100 ponte card. Tá? Me consumiu 100 ponte card. Tanto é que eu já estou na minha terceira compra de ponte card. Comprei 100, depois eu carreguei 20, agora eu carreguei mais 80. Ok? Mínimo de carregar 20. Ok? Então, primeiro 100, depois você pode ir carregando de 20, em 20, sem problema nenhum. A gente só paga aquilo que a gente está lucrando. E aqui tem: tá? como que você compra o ponte card? Então, a primeira coisa, você vai fazer uma adesão aqui, um depósito de 15 dólares. Atenção, tá? Um depósito de 15 dólares para te habilitar no aplicativo. Ah, mas esse 15 dólares não é meu? Não tem adesão? Não, ele é seu. Se você quiser tirar os 15 dólares, você tira os 15 dólares. Não tem problema nenhum. Ele é seu. É só para você ter habilitado para que a ferramenta, a API dela, leia que você tem dinheiro para fazer a ligação do seu robô, do seu sistema depois você compra um point card de 100 dólares, tá? De 100 dólares. E o mínimo que você precisa ter na sua banca são 120 dólares, o mínimo para você poder funcionar. 120 dólares. Eu sugiro que você coloque 130, né? Porque ele faz ali duas, três aperturas, né? A operação já baixa de 120. Então, 130, 150. Você vai ver na tabelinha aqui, quanto mais, é, quanto mais dinheiro você tiver na banca, mais você tem. Mas, em resumo... 220 dólares, que são seus, você precisa ter dentro da banca ali para você operar. 100 que vai comprar o ponte Card, 120 na sua banca. Muito simples, eu nunca vi um sistema tão simples, tão acessível, com grandes possibilidades como esse. Tá? Vamos lá, seguindo aqui como compro o Point Card, tudo explicativo, passo, né, todo passo a passo aqui. E depois, configurando o seu sistema, configurando o opção Futuro, o Futuro Nabaliz, Configurando o modo, o, o modo de operação, tá? Todo passo a passo. Leia com calma esse PDF depois, tá? Pede aí para a pessoa que te indicou esse vídeo o PDF também do passo a passo. Então, tá aqui, ó. Passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4. Muito tranquilo de fazer, tá? Depois você vai pegar aqui o a, sua, a sua chave API, o seu token, concordar, tudo mastigado. Como abrir sua conta futuros, como configurar o modo de operação. Não pule nenhuma etapa. Faça todas as etapas passo a passo tá? Configurando seu modo de operação, vincular sua chave API, tá tudo aqui, ó, tá tudo mastigadinho, tá vendo setinhas vermelhinho, tudo de boa, passo a passo aqui, continuando, continuando, continuando e concluindo. Você vai fazer isso uma vez só, então você bota o PDF do seu lado, vai seguindo aqui o passo a passo, fez, acabou, não precisa fazer mais, tá? As duas corretoras que operam essa aqui e a Binance, eu uso a Binance, tá? Não, nem conheço essa daqui, eu uso a Binance, é a maior corretora que tem no planeta. Depois, como transferir seus fundos, como você deposita na Binance, e você transfere para o seu fundo é, Futuros, tá? Tá aqui, transfer, e como é que você manda para lá? De Spot para Futuros, que quando você deposita na Binance, ele fica na, na, na, na função Spot, né? ou moeda fiduciária do seu país ali. Você transforma ela para o um sdt e depois joga aqui para Futuros. Então, configurando aqui a negociação, tá? Você vai escolher a moeda, baseado na tabela que tem aqui também no PDF. Estou passando um pouquinho rápido, porque isso aqui não é um treinamento, é só para você conhecer, e você vai ter esse PDF para você poder seguir o passo a passo. Você vai fazer isso uma vez só, tá? uma vez só. E está aqui a planilha de gestão, está aquilo que eu estava falando. Mínimo, 120 dólares, entrada inicial de 10, alavancagem de 20. Ok? Alavancagem de 20. Então, e a moeda sugerida dentro dessa estratégia aqui, que é a estratégia que toda a nossa equipe tem usado, que tem dados resultados aí, que já passaram mais de 100% de lucro na banca de todo mundo que começou em janeiro. 100%. Se você tinha mil teria mil ok? Exatamente isso que eu falei. Uma ferramenta gratuita, que se você tivesse mil dólares em janeiro, você teria agora 2.000 dólares agora em abril, e aí sabe lá quanto que vai ter até o final do ano, tá? Se você tiver 300 dólares, uma moedinha também, tá? 400 dólares, já vai para duas. Eu, com 300 dólares, Tá? Já estou recomendando duas moedas. Tá? Duas moedas. Às vezes, fico sem margem ali, sem margem aqui para fazer uma outra entrada, não tem problema nenhum. Tá? É mais 300 dólares. Ah, eu tenho 200. Posso... Não, 300 é o limite, pessoal. O ideal mesmo é você ter duas moedas com 400. Essas duas aqui. Tá? Mais 300, para quem quer ser um pouquinho mais arrojado. Qual que é o risco aqui? O risco de você não ter uma outra reentrada e acabar ficando né, com um flutuante negativo um pouquinho maior. Se você quiser... Seguir litros a, a, a planilha é o ideal você fazer isso. Mas, como você vai ver, eu falando por aí, 300 dólares, dois, já estou te adiantando aqui. Ah, não, eu sou mais conservador. Quero deixar, vou seguir a risca bonitinho. Quando eu tiver 390, eu boto duas. Beleza, sem problema nenhum. tá Então, a tabela aqui, de acordo com a quantidade, você vai entender isso né, com mais calma depois, de acordo com a sua banca, o número de moedas que vai operar. Então, está aqui, está aqui, tá 10 mil dólares, essas moedas aqui. E assim vai. Depois tem um programa de afiliados, que na minha opinião é o programa mais arrojado aí, pelo menos de 2023, que eu já vi. Porque eu já participei de um, de um plano de compensação, né, de uma empresa que era praticamente igual a essa daí, esse plano de compensação. E eu fiz bastante dinheiro, fiz quase 80 mil dólares em 2021 só no plano de afiliados com essa empresa. Por quê? A empresa ela não desconta 20%, ela desconta 20%, que é o point card. Então, se você ganhou 100, você pagou 20% desses 20, desses 20, ela passa tudo isso aqui. Tá? 70%, 70% ela volta para nós, empreendedores. Ela fica com 30%, a empresa fica com 6%, a gente fica com 14%. Tá? Então toda vez que você recomendar alguém do point card dele, você pode ganhar isso aqui. Olha, eu não sei se você tem experiência com vendas, experiência com indicação, se você visualizou o que eu estou te mostrando aqui, mas é uma oportunidade de ouro de você ganhar muito dinheiro. Como eu disse, em 2021 eu fiz 80 mil dólares só num plano de afiliado desse sistema dentro das coisas que eu faço. Tá? 80 mil dólares. E eu tenho certeza que aqui é não vai ser diferente. Porque lá pagava para entrar. E não performava como aqui performa. Aqui é de graça, pessoal. 100% gratuito. A única coisa que a gente compra que é o Ponte Card já é do gás, que lá também tinha que ter. Lá você tinha que pagar uma adesão e você tinha que botar o gás. Não tem. A adesão é o próprio gás. Cara, essa é sacada foi genial. Além do que a ferramenta dispensa comentário, porque ela ganha na baixa e ganha na alta. Eu não dependo da criptomoeda valorizar ou desvalorizar. Então, isso para mim é, realmente vai ser espetacular aí ao longo de 2023. Tá? Então, tudo mastigado aqui no PDF, para você poder entender como é que funciona. Você pode pedir o seu cartão da Binance, chega aí na sua casa, aqui no Brasil. Tá? Então, você nem precisa passar em nada de conta corrente sua, se não quiser. Você bota no cartão, transforma ali no cartão para reais e saca, paga contas e assim vai. Ok? Então, muito simples. Fala com a pessoa que te indicou é, esse vídeo, peça o PDF também. E a tabelinha? A gente tem uma tabelinha também que já está aqui dentro. Tá? A gente tem uma outra, nós temos grupo de suporte, nós fazemos treinamentos todos os dias, tá? Treinamentos todos os dias. Essa aqui é a nossa comunidade oficial do nosso time. Não deixe de falar com a pessoa que te convidou para conhecer e pegue o link com ela, que ela vai ser a pessoa que vai te dar todo o suporte, vai te ajudar nessa sua caminhada, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.